Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo e vou fazer um resumão sobre cones, então acompanhe aí Estamos aqui então mais ou menos, ma ma mais uma vez com a bibliografia do Dolce Pompeu, Fundamentos de Matemática Elementar, volume 10 Trouxe aqui os aspectos mais relevantes sobre cones, já que eu estou fazendo um resumão, né e vamos destacar os aspectos mais relevantes a começar então pela definição de cone então nós... É, eu acho muito semelhante essa definição nós podemos pegar com a definição de pirâmide veja que eu tenho ao invés de um polígono na base eu tenho um círculo, temos um círculo de centro O, raio R pertencentes a um plano alfa e um ponto V fora dele um ponto fora de alfa e aí nós temos todos os segmentos que ligam com uma extremidade em V e outra neste círculo em alfa vão determinar um cone, tá bom? E ele vai ter essa superfície, essa região então circular, já que ele tem o formato da sua base, com sua base, assim comparando com a pirâmide, né, assim como a sua base é circular, então ele vai ter esse formato uh, circular. Os elementos principais vão ser, então, a base, que vai ser um círculo de centro O raio R, ele vai ter a geratriz, tá? que liga o vértice a cada uma das extremidades aqui da, desse círculo, e a altura H, tá? que não necessariamente é igual à geratriz, até no cone mais facilmente ele é diferente. Tá? Vamos para o próximo aspecto. Então aqui os tipos de cone, assim como nós vimos em cilindro, nós temos algo muito semelhante, temos o cone oblíquo, só que eu vou considerar, para verificar isso, o centro O da base e o vértice. Esse segmento que liga uh, O até V, ele determina um segmento que ele pode ser reto ou um ângulo diferente, né, de 90, aqui, com a base com um círculo, se esse, esse ângulo formado por esse segmento em relação à base for reto temos um cone reto, tá? se for diferente de 90, cone oblíquo, lembrando então que a gente pode chamar ainda esse cone reto de cone de revolução, Ele pode a partir da revolução de um triângulo nós podemos construir esse cone, ok? Agora vamos para a área lateral, alguns aspectos, não só a área lateral, mas alguns aspectos da sua superfície lateral. Então, a superfície lateral de um cone circular reto ou cone de revolução, como a gente já viu antes, de base R geratriz G, é equivalente a um setor circular de raio G e comprimento 2πr. Então, veja que esse comprimento aqui, se nós desdobrarmos isso, vai dar um setor que tem o mesmo comprimento da base, então 2πr, e este raio nada mais é do que a sua geratriz. Esse ângulo θ aqui vai ser dado por, se eu quiser em radianos, então 2πr sobre g, que seria o raio, ou em graus, 360, r sobre g. Tá? E a área, como que nós calculamos? Bom, isto é um setor circular, então podemos utilizar a noção de proporção né? esse, a área desse setor circular é proporcional a esta abertura aqui de um círculo de raio G então 2π vezes G que é o comprimento do círculo inteiro, tem raio πg² uh, 2πr, ou seja, apenas esse comprimento aqui desse, desse setor que é 2πr, aqui ele o setor, aqui seria o círculo inteiro, aqui apenas o setor, vai ter a L, tá? a área lateral. Fazendo, trabalhando essa equação, temos que a área lateral, então, é 2π vezes g, vezes pi g ao quadrado sobre π, 2πg, uh, então, podemos simplificar esse 2π, né? E este g aqui resta, então, πrg, uh, tá? Bem simples, ficou a fórmula da área lateral como πrg vezes R, vezes G. Então assim já temos a área do setor circular. E agora para a área total, temos que somar a essa área lateral, que acabamos de somar, a área da base. A área da base é 1, um, basta eu ter o raio e, basta, e aí aplicamos a fórmula da área de um círculo, que é ao quadrado. Então vamos ter πrg mais πR ao quadrado. Podemos colocar em evidência, ou trata assim para o cálculo da superfície total, quem preferir uma fórmula única, PR que multiplica G mais R, geratriz mais o raio da base. Ok, pessoal, falta então aí o último item, que é o volume. Novamente, recorrendo agora ao volume de uma pirâmide, e veja todas as semelhanças que nós temos aqui. Assim como no volume da pirâmide, nós conseguimos constatar que é um terço o volume é um terço da área da base vezes a altura. E veja as mesmas semelhanças que eu tenho aqui B1 com B2 e B1' com B2'. Então, exatamente o que nós vimos aqui na pirâmide se aplica ao cone também. Então, chegamos à conclusão que é a área da base, que é o quadrado uh, vezes a altura do cone, ou um terço da... A área da base, que é quadrado vezes a altura do cone. E aí temos o volume, de forma bem simplificada. Para o que a gente vai fazer, não precisamos muito mais além disso, tá? Então, por enquanto é só. Agradeço por ter acompanhado e até mais!